Chega uma hora na vida em que a gente precisa definir o futuro profissional. Essa decisão não é fácil, mas temos algumas dicas que podem te ajudar muito nessa caminhada. Antes de optar por uma carreira, pense primeiro quais são os assuntos que mais te interessam. Pense naquelas atividades que você desenvolve sem ver o tempo passar. Quais são as suas paixões? Seja na área de humanas, exatas ou biológicas, a FSG tem o curso certo para você. Por exemplo, para quem ama trabalhar com pessoas, cuidar de si mesmo e dos outros, a área da saúde oferece inúmeras opções. Suas aptidões podem ser muitas e é bom você explorar e conhecer profundamente cada uma delas. Fique atento às suas vocações. Não desista de um sonho por questões financeiras. Agora não é o momento de pensar qual a profissão que vai te dar retorno mais rápido ou qual mensalidade é mais acessível. Conheça as bolsas de estudos e os programas de financiamento disponíveis. Pergunte, pesquise. Entre em contato com profissionais de diferentes áreas. Saiba como é o dia a dia do profissional. Venha conhecer a estrutura dos cursos ou marque uma conversa com o coordenador. Sinta-se à vontade para falar com os professores da FSG antes de decidir o seu curso. Quem gosta do que faz, quer sempre mais conhecimento. Transforma trabalho em diversão e faz da pesquisa uma tarefa divertida e enriquecedora. Você também pode se informar sobre os cursos em nosso site e nos visitar pessoalmente. Faça a escolha certa com a FSG.